Celso Portioli revela que teve um câncer de bexiga O apresentador Celso Portioli revelou nesta terça-feira, dia 28 de dezembro, que descobriu um câncer na bexiga e que já está fazendo tratamento. Segundo o titular do programa Domingo Legal, a chance de cura é próxima de 100%. Por meio de um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, Celso Portioli afirmou que está bastante otimista e com muita fé. Ele disse, eu tive um câncer de bexiga. Pois é, câncer de bexiga que foi encontrado na fase mais precoce possível. Já é uma informação importante. Foi feito um procedimento endoscópico para a remoção desse pólipo. Agora, eu vou ter que fazer um tratamento dentro da bexiga, uma imunoterapia chamada BCG, explicou Celso Portioli no vídeo. Celso Portioli afirmou que durante o tratamento poderá ter uma vida absolutamente normal e que continuará trabalhando no SBT sem interrupções. Celso Portioli agradeceu a família, aos amigos e aos médicos que o trataram no Hospital Albert Einstein. Após a repercussão, Celso Portioli voltou às redes para acalmar os fãs e agradecer o apoio recebido, ressaltando que teve o câncer e que não o tem mais. Disse ele, eu tive um pólipo. Único, pequenininho, tirou. Não tem mais. Agora eu só vou fazer o tratamento de imunoterapia, afirmou aos risos. Vejam o vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu estou aqui para conversar sério com vocês. É uma notícia importante sobre a minha vida. É, eu acho que é a notícia mais importante que eu vou compartilhar com vocês. E eu fiz questão de... É de contar, para que você saiba nos detalhes e saiba somente o que está acontecendo e a verdade. Eu ia deixar para o ano que vem, para o comecinho do ano, mas pensei, pô, vem ano novo aí! <risos> Eu não vou começar o ano novo com uma notícia dessa. Eu vou compartilhar com as pessoas que gostam de mim. Né? Tem muitos amigos meus que não sabem, tem muita gente que não sabe, tem parente que não sabe. E, é, falei para as pessoas mais próximas, né? Mas eu quero compartilhar com vocês. É, antes de começar a dar notícia, você fica tranquilo aí, eu tranquilo aí, porque tem notícia boa, tá? <risos> tem notícia boa e eu estou bastante otimista e com muita fé. Bom, eu tive um câncer de bexiga. Pois é, um câncer de bexiga que foi encontrado na fase mais precoce possível. Já é uma notícia boa, já é uma informação importante. Ele foi encontrado na fase mais precoce possível. É, no exame de rotina. E o tratamento, o que, que foi feito? Foi feito um procedimento endoscópico para remoção desse pólipo, ok? Muito bem. E agora, é, eu vou ter que fazer um tratamento intravesical que é dentro da bexiga, né? uma imunoterapia chamada BCG, BCG. Então, eu vou ter que fazer esse tratamento, né? E eu estou otimista e com muita fé, por quê? Porque a chance de cura é próximo de 100%. Olha só, chance de cura próxima de 100%. Isso me deixou bastante aliviado, bastante otimista, feliz, com muita fé, que vai dar tudo certo. E durante o período do meu tratamento, eu vou poder ter uma vida absolutamente normal, a minha vida. Vou continuar fazendo academia, fazendo os meus programas de televisão, animando o meu programa de televisão... Mas, Celso, como que você vai animar o programa de televisão com uma notícia dessa? Está tudo bem, está tudo certo, está tudo ótimo. Eu já sabia e fiz programas ao vivo na televisão e você nem imaginava. Então, é sinal que eu estou muito tranquilo e muito otimista. Então, é, ressaltando que a chance de cura, próximo de 100%, é, e eu vou fazer imunoterapia por um tempo. Bom, essa é a notícia. E agora vem os meus agradecimentos. Primeiro a minha esposa, né? também é o meu amigo Joaquim, que ficou comigo do lado o tempo todo. Minha esposa que foi uma guerreira ao meu lado, não desgrudou de mim. E eu quero agradecer também as pessoas que estão cuidando de mim. O irmão que eu ganhei na vida, o Dr. Fernando Maluf. Doutor Fernando, você já está no meu coração. Você é um cara fantástico, muito obrigado. Muito obrigado por me acolher dessa maneira tão especial. Eu estava meio sem norte e você me acolheu desse jeito aí. Agradecer também toda a sua equipe de médicos, de enfermeiras, onde eu fui muito bem tratado, com muito carinho, muito carinho. Eu quero agradecer também ao Dr. Vladimir Alfer. Dr. Vladimir, na hora, hein? <risos> e toda a sua equipe também, né? O Dr. Oliver, Dr. Matheus, muito obrigado. Agradecer ao Hospital Albert Einstein e todas as pessoas que cuidaram de mim, que eu lembro o nome de muitos. Muitos. Chamei todos pelo nome... Fui muito bem tratado. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Então, é isso. Mais uma vez, agradecendo a minha família, aos meus amigos, né? Ao, aos médicos que cuidaram de mim e vão cuidar de mim agora em 2022. E eu estou muito otimista. Eu estou realmente tranquilo. É, a segurança que eles me passaram é muito grande. Então, é isso. É para que você fique sabendo por mim. É, é uma notícia... Dura de passar? É. Eu, você sabe que minha vida é levar alegria. Eu não gostaria nunca de levar uma notícia dessa pra você, mas eu quero te tranquilizar. Tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. E vai ficar tudo muito bem. Ok? Então é isso. É isso que eu tinha que compartilhar com vocês. Beijo carinhoso. E muito obrigado aí pelo carinho de sempre que vocês têm para comigo, tá bom? Beijo. Fica bem aí, que eu vou ficar bem aqui. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Pessoal, em primeiro lugar, agradecer as mensagens de carinho, as ligações que estou recebendo, as mensagens nas redes sociais. Muito obrigado. Mas quero deixar claro só uma coisinha que está assustando muita gente. A maneira que estão colocando na manchete é... Eu tive câncer. Eu não estou com câncer. Eu tive um pólipo pequenininho, único, tirou. Eu tive, tirou. Não tem mais então agora eu vou fazer só o tratamento de imunoterapia. Entendeu? O jeito que tá colocando, meus amigos estão ligando aqui, quase chorando. Então. Eu tive. Acabou. Beleza? É isso. Foi Deus que mandou lá fazer o exame. Vai lá fazer o exame. De verdade, eu senti isso. E tenho certeza que foi Deus que me mandou lá fazer o exame para achar isso logo no comecinho no estágio mais precoce. Entendeu? Então tá tudo bem. Não vá ler. A notícia vai enfartar e ficar triste. Acabar com o seu final de ano. Não, por favor. Tá tudo bem. Eu te Acabou. Agora é só tratar. Preventivo. Beijo no coração de vocês. Obrigado, tá?